Olá, guys, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vou fazer uma explicação bem rápida aqui de como atualizar os drivers da NVIDIA para conseguir acesso ao NVIDIA Reflex, né? A nova tecnologia da NVIDIA é capaz de deixar o seu jogo com uh, um tempo de resposta muito interessante, né? Entre a transmissão do mouse e o seu computador, Beleza? O que acontece é, o Nvidia Reflex ele basicamente pega e meio que usa o seu mouse diretamente na placa de vídeo e não passa pelo seu CPU. Então não tem aquele stuttering que às vezes as pessoas têm quando estão fazendo live ou estão jogando o mesmo jogo com gráfico no máximo, por exemplo. Então a Nvidia lançou essa tecnologia recentemente, aí eles fizeram até um anúncio uh, no, no evento que teve, né, do anúncio das RTX 3080, 3070 e a 3090, e acabaram anunciando o Nvidia Reflex claro, a NVIDIA lançou esse driver novo muito importante para as uh, placas de vídeo mesmo que elas sejam placas de vídeo antigas, tá? Se você tem uma, uma placa de uma GTX 10.050 para cima, você tem acesso a esses drivers do NVIDIA Reflex. Eu ainda não testei nas placas de vídeo mais antigas, tipo a... GTX 960, 980, mas eu testei na 1060 e na 2060, beleza pessoal? Então vamos lá, como é que a gente faz para instalar esse driver? Primeira coisa, se você não tem o Deforce, é, o DeForce Experience, você vai ir pelo site da NVIDIA, tá bom? Você vai digitar no Google NVIDIA Drivers e você vai procurar aqui a sua placa de vídeo, tá bom? No meu caso, o que eu vou procurar, guys? Eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, eu chego aqui no site... Seleciono aqui RTX 20 Series, seleciono a placa de vídeo que eu tenho, vou lá, coloco o Windows 10, coloco o Game Ready Driver GDR, coloco aqui a GRD, coloco a minha língua, no caso deixo o inglês mesmo normal, e coloco pra pesquisar. O que acontece, guys? Esse driver ele foi lançado há dois dias atrás, né? no dia 17, é a versão 4.5.6.38. Esse driver aqui ele é maravilhoso, aqui tá mostrando as coisas que ele coloca né? no, no, nos games. E aqui a gente já consegue uh, ter acesso a algumas outras coisinhas, né? Por exemplo, até o NVIDIA Broadcast, tá bom? Então, o pessoal que quer fazer live quer usar o NVIDIA Broadcast, através uh, desse driver você tem acesso a isso, beleza? E, é claro, o NVIDIA Reflex e um avanço na tecnologia da DLSS, tá bom? Enfim, sem mais delongas, vamos lá como é que funciona esse driver. Seguinte, guys, se, se você tem o GeForce Experience, você vai vir aqui embaixo no Tray Icons, vai selecionar o, o, o Definições da NVIDIA, Clicar, clicar com o botão direito e vai clicar em NVIDIA Reforce, GeForce Experience Clicou aqui, você vai vir para essa aba aqui no painel principal Clicou em Drivers, é só clicar em Procurar Atualizações Automaticamente você vai procurar as atualizações e vai atualizar e vai baixar normalmente Beleza, pessoal? Depois que você fez isso, o que, que vocês vão fazer? Olha só, presta bastante atenção Botão direito na área de trabalho, painel de controle da NVIDIA depois você vai vir em gerenciar as configurações 3D. Lembre-se de deixar aqui, ó, nessa configuração ajustes as configurações de imagem com a visualização. Vocês colocam isso daqui, ó. Use as configurações de imagem avançadas em 3D, beleza? Coloca agora gerenciar as configurações em 3D. E é aqui que a mágica acontece, pessoal. É, essa esse NVIDIA Reflex ele foi oficialmente lançado para Fortnite e o Valorant tá bom mas ele também funciona em outros jogos eu vou mostrar para vocês como faz para habilitar essa opção no seu computador completamente para que ele funcione todas uh, em todos os jogos beleza vamos lá então pessoal seguinte a gente vai aba abaixar isso daqui e a gente vai selecionar uma opção bem simples, tá bom? Não precisa de colocar o modo de gerenciamento de energia, não precisa de usar isso daqui mais. O modo de latência baixa. Lembrando, o modo de latência baixa, ele já existe há muito tempo, tá bom? Isso daqui é uma tecnologia muito antiga, porém ela foi atualizada agora com o NVIDIA Reflex, tá bom, pessoal? Antes ela, ela funcionava normalmente, mas não tinha a mesma eficácia que hoje em dia tem. Então... Você vai clicar aqui em modo de latência baixa e vai selecionar Ultra. Caso você já, dê, já, já esteja no Ultra, é só você entrar no jogo que ele vai funcionar normalmente, beleza pessoal? Vou entrar agora lá no game e vou mostrar pra vocês como alterar essa configuração em game, beleza? Lembrando, esse daqui é o último driver da Nvidia, tá bom? Hoje é dia 18 do, de setembro de 2020, então atualize aí e já já voltamos. Vamos lá, pessoal. Chegando aqui no jogo, olha, olha só o que a gente vai fazer, beleza? Primeira coisa, a gente vai vir aqui nas configurações do Valorant. Configurações. A gente vai arrastar e aqui embaixo a gente já tem opção, ó. Baixa latência em reflexos da Nvidia, beleza? Então o que a gente vai fazer? Olha só, além disso as frequências de clock da GPU são maximizadas quando vinculadas à CPU Essa função aumenta o consumo de energia da GPU Então tenha cuidado a utilizar em notebooks Porém galera, isso daqui vocês ligam o foda-se para isso daqui A gente não vai precisar se preocupar Vocês vão clicar, isso daqui vai estar ligado Vocês vão clicar e vão colocar ligado mas boost, beleza? Deixa desse jeito, deixa o FPS desbloqueado e tudo mais Coloca o gráfico do jeito que você gosta de jogar, a qualidade que você queira que você não vai perceber problemas no mouse. Eu vou mostrar para vocês aqui. Lógico, em vídeo não dá para não dá para detectar muito. Não consigo mostrar para vocês uh, o, os gráficos, né, de, de como isso funciona. Mas basicamente uh, o seu MS, né, a, a sua latência, né, de comunicação com o seu mouse e seu computador, no caso para transferência de dados entre seu mouse, seu computador, sua placa de vídeo e o seu monitor é reduzida drasticamente O que, que ele faz? Ele basicamente pega o seu mouse e manda direto para a placa de vídeo sem precisar de mandar para o processador Sem precisar de mandar para o seu computador Então basicamente ele vai transferir as opções justamente para a sua placa de vídeo, beleza pessoal? Funciona perfeitamente, eu, eu, eu realmente percebi um avanço muito muito grande na, no reflexo do jogo Porque o que, que acontece? Eu antigamente jogava o jogo no gráfico mínimo justamente pra ter aquela, aquela fluidez E agora a gente não precisa de se preocupar com isso, tá bom? Eu, no meu caso, eu tô testando na GTX 1060 Eu tenho uma 2060 e também funcionou maravilhosamente E essa daqui é a 1060 e também tá funcionando tranquilo, guys Pra quem não tem... É facinho de baixar o driver, o driver, o link vai estar aqui na descrição, a configuração é bem fácil também, você faz lá a configuração do driver e já tá prontinho, beleza? E a configuração do jogo que é fácil, é vídeo lá embaixo, baixa a latência de reflexos, coloca ligado, mas boost, beleza pessoal? Então é isso, essas são as novidades que a NVIDIA trouxe no, no último lançamento da RTX 3080, 3070 e a 3090, que lá logo logo já tá chegando. Então é isso, guys. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês aí que vão competir bastante no Valorant ainda. Essas são as novas opções que a NVIDIA está nos ajudando. Beleza, pessoal? Então muito obrigado por você ter assistido até aqui. Um grande abraço e valeu.